O motivo que leva os esquerdistas a odiarem o capitalismo é o mesmo motivo que leva eu a amar o capitalismo. Quando um indivíduo como Elon Musk compra o Twitter, todos os coletivistas, aqueles das gangues desse Twitter, por exemplo, ficam em choque. Oh meu Deus, perdemos o controle, não podemos mais manipular as informações. E agora, com essa história de sinal verificado do Twitter, Elon Musk detona Felipe Neto, Miriam Leitão, um monte de esquerda de se perder nas contas nesse mundo inteiro, inclusive sites na mídia podre. E tudo, claro, graças à livre iniciativa. hora, ora, ora. Aqui vamos mostrar para você tudo o que está acontecendo. A esquerda em choque com Elon Musk, primeiro, essa decisão faz o G1, o Globo, Estadão e outros jornais perderem o selo de verificado no Twitter. Ah, antes eles eram uma casta de pessoas especiais, com o um selinho de eu sou importante, o que eu falo será ouvido, o que eu falo vai aparecer no Google News, eu sou melhor, eu sou superior. Pessoas às vezes que tinham nem 100, 200 seguidores, bastava ser de esquerda e a turminha da lacração dentro do Twitter dava o selinho de verificado. Agora, eles estão todos desesperados, porque são pessoas comuns. Ó, oh, eu não tenho selo verificado, também não pretendo pagar para ter o selo verificado. Talvez no futuro, para postar meus vídeos aqui no YouTube, no próprio Twitter... Estou pensando sobre isso, não é mesmo? Vai depender de quanto o nosso apoia-se ou as vaquinhas aí venderem, né? Visto que as rifas venderem, visto que a censura está pegando forte ainda no YouTube. Então, por favor, Elon Musk, por favor, compre o YouTube também, mano. Eu nunca te pedi nada, certo? Ele é o nosso Papai Noel. E aí, aqui um dos perfis que não está mais verificado é o do senhor Alexandre Moral. Agora, as merdas que ele fala não vai aparecer no Google News lá como... Opinião de uma casta superiora. Tchau, Alexandre de Moraes. Perdeu o selinho, otário. Perdeu, mané? Perdeu? Aqui nós temos um exemplo dessas pessoas que se achavam uma casta superior. Os ilustres verificadinhos do Twitter. Aqui temos o Jonas de Andrade. Você já ouviu falar do Jonas de Andrade? Sabe que o Jonas de Andrade é? Eu também não faço ideia de quem seja esse boçal. Mas... Vejamos o que ele tinha escrito ali em setembro de 2022. Vai deixar de gostar do Neymar por conta de posição política? Ele citando como se alguém estivesse falando isso para ele. Eu deixei de gostar de pessoas da minha família. Vou lá passar pano para ah, o Neymar. É um típico esquerdopata que é capaz de destruir a própria família caso eles não façam um L. Sabe, essas pessoas são super tolerantes, não é mesmo? Eu mesmo já fui cancelado ali. Várias vezes, tá? Vou sair principalmente porque eu faço parte do mundo gay, né? Do mundo LGBT, TD, Ai, você falta no bolso do Minion? Tá um blockade. Beleza, querido, vai pro inferno. <risos> Aí, aqui, o Italo Marcinho escreveu. Tá, mas quem é você? A pergunta que todos nós estamos fazendo. Quem diabos é Jonas de Andrade? Aí ele falou assim: alguém com influência, diferente de você. Viu? Viu o sinal de verificado? ah Eu tenho o um sinal de verificado. Hum, hum, tinha, né, otário? Aqui o novo perfil dele, do tem mais o selinho, né? Faz o L agora, otário. Ah, coitado. Isso aqui é outro, sabe né? famoso padre Fábio de Mello. Seguinte, a Xuxa diz que quer mudar a Bíblia, o padre Fábio de Mello está lá assim, ó. aí o Twitter tira o verificado dele Ai, meu Deus perdi a verificação estou muito apelado! que papelão Elon Musk Ah, pelo amor de Deus de padres como esse o inferno tá cheio vocês podem ter certeza né mesmo aí corta para Miriam Leitão que também perdeu seu selinho de verificada certo e o que está que acontecendo? Não só isso. O Twitter agora está dando fact check nesses pilantras da esquerda. A Miriam Leitão, com a sua narrativa sempre ali, jornalista, tentando mudar a opinião da público. Se fosse no passado, ela não só estaria com o perfil verificado, mas essa opinião porcaria dela estaria lá no Google News em destaque. ó oh, Como a casta falou dos verificados. Agora ela escreveu assim. Imagens de general. Mostram como foi longe a conspiração de militares contra a democracia e o governo Lula. Miriam Leitão, o Globo. Aí corta pro Twitter verificando e mostrando a verdade. Né? A jornalista, diz aqui o Twitter, escolhe não informar que o general em questão é amigo pessoal e homem de confiança do presidente Lula. Oh my god! tome ele, tome ele, tome ele. <risos> Ai, eu não acho que eu te amo, cara. Até foda. E foi, inclusive, diz aqui o general, chefe da segurança da presidência da república nos seus dois primeiros mandatos. Ou seja, um lulista 100% que ela quis passar. Ele é militar, então é bolsonarista, ele é militar. Não, ele então, toma esse fact-check aí. Toma, toma, toma. Aí vamos, né? A questão aqui do Elon Musk. Parece que ele pessoalmente, aqui a notícia diz, ele pessoalmente tá pagando para que algumas pessoas tenham esse selo verificado, né? A notícia inglês, em inglês aqui diz que o Elon Musk pagou para algumas pessoas. Aí o próprio foi lá e respondeu: só para o Shatner, né? Um, um ator americano, LeBron James, né? Que joga basquete lá, o famosão e o King, né, Stephen King, o grande escritor ali de uh, livros de terror. Né? E aí o Stephen King vai lá e escreve o seguinte. Meu Twitter diz que eu estou escrito no Twitter azul, no né? Twitter Blue, que é o novo verificado. Eu não me escrevi. Meu Twitter diz que eu dei um número e eu não dei. Tá lá revoltado que recebeu o selinho de verificado. Aí o Felipe Neto, claro, já. Ai, meu Deus eu imaginava que o Elon Musk ia fazer algo assim deixar algumas contas ilustres verificadas para pessoas acharem que essas pessoas pagaram pelo Twitter Blue isso influenciaria outras a pagarem também Stephen King acaba de avisar eu não paguei vergonhoso <risos> perdeu o verificado tá tistinho, tá tistinho. Eu tava reclamando ali o outro dia que ai meu Deus eu não vou pagar por nada né? E aí, mano, como é que funciona aqui? Ele vai lá e faz um mais um post, o Felipe Neto, que ele faz uma aqui uma confissão absurda. Vejam vocês. Primeiro ele começa, né, claro, como esses caras não têm perfil verificado, um monte de gente vai criar o nome Felipe Neto e vai pedir para verificar, certo? E vai passar por ele. Aí ele de revoltado. Por favor, denunciem a conta abaixo. Alguém se passando por mim aplicando golpe nas pessoas. Ah, que golpe vai ser? Se ele vai falar, vai fazer um sorteio para visitar a, a sua casa? Né? E, e, e fazer sorteio para crianças, seu pilantra. Mas beleza. Como o Elon Musk demitiu quase todos os funcionários do Brasil, vejam aqui. Todos os meus contatos dentro do Twitter foram embora. Denunciem. Ah. Quem poderia imaginar que esses pilantrinhas tinham o Twitter no bolso deles? Perdeu? Seus contatozinhos no Twitter foram todos demitidos? Tchau, queridas. Faz o um L, otários. Ah, que beleza, não é mesmo? Grande dia, grande dia. Por último, certo? Cheque nosso vídeo sobre a Nova Guerra Santa. Apoie o nosso canal através do Apoia-se. E também através da Nuna Rifa. Ainda não fiz o sorteio. Da oitava rifa, tá bom? Quero marcar uma live aí pra fazer esse sorteio. Mas a nona rifa já tá rolando ali. Continuamos com a promoção. Compre quatro números e leve cinco. E até a próxima. Tchau, tchau.